Fala aí, molecada, grande um abraço para você, ligado aqui no canal do YouTube. Hoje eu resolvi fazer um vídeo que é um pouco, parece um pouco complexo para vocês entenderem o porquê do dilema atual do Schalke 04. Isso porque, neste final de semana, o Schalke vai enfrentar o bairro de Munique, em Munique, pela Bundesliga. E é um jogo fundamental na briga pelo título. E a gente sabe que o Schalke 04 é o maior rival do Borussia Dortmund. É o que tem a rivalidade, a mãe de todos os débitos. que sempre se foi colocado com muita questão. Já historicamente, nós já tivemos títulos que o que estava perto de ganhar ou que estava na liderança e que por algum motivo o seu maior rival, o Borussia Dortmund, acabou ajudando... um. O estudo, que por exemplo, ela se campeão da Bundesliga. Então, ela tivemos situações assim, mas agora ela ganhou contornos extremamente bizarros. Senão, vamos voltar no tempo, né? Antes, eu aproveito para você se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações. As notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. O negócio é o seguinte: o que, que acontece? Vamos voltando um pouquinho no tempo. Há dois anos atrás, o temporada 2020 e 2021, o Schalke já vivia uma situação complicadíssima. Né? Brigando para não cair, ter a lanterna, perdeu a maior parte dos seus jogos. Resultado, acabou caindo para a segunda divisão com algumas rodadas de antecedência, inclusive. Uma, uma das maiores piores campanhas da história do Schalke 04. Chegou a ficar mais de um mês, mais de... Um mês, dois meses, sem ganhar um jogo sequer. E aí, beleza, já estava em crise, mas ainda tinha o seu patrocinador, a Grassprom. O que é a Grassprom? A Grassprom ela é a empresa que hoje, atualmente, patrocina o um Zenith São Petersburgo. É uma empresa de gás que gera energia né, para alguns países do, do. não só na do continente europeu, né? não só a Rússia, mas enfim, outros países de, de importância. E, e aquelas ela dava muito dinheiro para o 04, gerava muita receita como patrocínio master da camisa. Né? Pois bem, aí caiu, caiu para a segunda divisão, para aquela coisa, e só que estava ali tendo dinheiro lá. Eis que entra a guerra da... Rússia com a Ucrânia ah, no começo do ano passado. Quando o choque já estava na, série, na segunda divisão, na Bonesliga 2, tentando ter aí a possibilidade de voltar, a, a voltar para a primeira divisão. E durante o primeiro turno da temporada passada, ah, com a guerra acontecendo em andamento, e a pressão da Alemanha para que empresas que tivessem ligações com a Rússia Fosse romper o contrato, como já havia acontecido com a suspensão do Mazepin da Fórmula 1, a Fórmula 1 por exemplo, o que acontece? O, o Choque 04 foi obrigado a ter que romper o seu contrato com a Graspon. Ou seja, se já estava em crise financeira, agora tendo, teve que ser obrigado a, a, a não ter o seu patrocinador principal, pior ainda, o que, que o clube teve que fazer? teve que botar no, como patrocinador na camisa a de sócio-torcedor do Choc 04. Ou seja, para tentar recuperar o parte da grana ou o máximo de lucro que pudesse ser possível para uh, salvar o Choc 04 da falência. Porque o que acontece? Se você tem uh, algum problema financeiro ou você tem uh, o risco que ter uma falência muito grande, você corre o risco de perder a licença da DFL, que te impede de disputar competições da segunda divisão, competições como da Copa da Alemanha, e que você é obrigado a ter que jogar divisões regionais. Ou seja, você cai da segunda, cai para a terceira e vai cair lá para a divisão sétima, ou oitava, que é as divisões regionais. Então, o que, que acontece? Quando você teve essa situação, o, o, o Chalke 04 teve que se remodelar em muita coisa. Alguns clubes, inclusive da Bundesliga na época, tiveram que emprestar de alguma forma de dinheiro para que o Chalke pudesse sobreviver e pudesse ter a chance de tentar o acesso para, para a primeira divisão. E o Chalke conseguiu. Subiu, isso muito bem, com uma campanha muito boa, principalmente na segunda parte, no segundo turno. Que deu uma arrancada para poder subir para a série é, primeira, primeira divisão ah, dessa temporada agora. Pois bem, o Shock. Chegou nessa temporada, todo mundo com expectativas, sei lá com o Shawk vai melhorar, será que ele não vai melhorar, será que vai ter alguma coisa. E começou mal o primeiro turno. Chegou a ficar três meses sem ganhar um joguinho sequer. E aí. Chegou a ficar boa parte do primeiro turno dessa atual temporada, na la lanterna do campeonato. Pois bem, quando teve a pausa para a Copa do Mundo e voltou a Copa, a, a Copa do Mundo, o Schalke ainda estava meio capegando, mas começou a ganhar uns empates aqui, empates ali, vitória aqui, começou a voltar a ganhar lá e tal, e aí o time foi começando a evoluir, evoluir, evoluir, evoluir. evoluir. E aí chegou a mãe de todos os termes contra o Borussia Dortmund, em que conseguiu o empate em 2x2. O ponto da virada. Caiu o Schalke que começa a fazer uma recuperação muito grande, a ponto de, na última rodada, pela primeira vez, pôde terminar uma rodada fora da zona do rebaixamento na 15 a posição. Então, só que do é seguinte, a diferença é muito pouca. Eu vou mostrar para vocês agora. O porquê desse dilema, ele impacta seriamente no Schalke 04. Se não vejamos, ó. vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Se liga só. O Schalke, é, nessa rodada, vai pegar o Bayern de Munique. E, e na rodada anterior, eles venceram o, o mais 05 por 3 a 2. Que fez com que, na sexta-feira passada, que fizeram com que o Schalke pudesse sair dessa zona do rebaixamento. Então, o que acontece? Essa aqui é a classificação do campeonato. Certo? Pois bem. A situação é o seguinte. O Schalke está fora da zona do rebaixamento por, ah, com 30 pontos. Só que a diferença do Schalke para o Stuttgart, que é o primeiro que está na zona de playoff, é de dois pontos, que é a mesma modulação do burro que está na zona do rebaixamento na Vista Lanterna, com 28 pontos. Ou seja, não há uma diferença tão grande Uh, para talvez o Schalke fazer um favor ou, ou dar o luxo de perder o jogo para o Bayern para atrapalhar a questão do Borussia Dortmund no campeonato. Porque se o Schalke ele cai para a segunda divisão da, da Bundesliga, nessa situação aqui, o que, que acontece? O, o Schalke poderia correr o risco e disputar a segunda divisão pela segunda vez em três anos. O que seria um caos financeiro para o próprio Chalco, até porque o Reta, que recentemente também teve. está tendo um problema financeiro, teve a compra do 777, também está correndo o risco de caso de for rebaixado e não conseguir pagar. Não conseguir pagar a, a pendência que tem com a DFL. Também de ter que disputar a divisão regional, que era a sétima divisão, para baixo. Ou seja, o, o Schalke, ao contrário das outras vezes, em que até poderia fazer o favor, poderia olhar para o seu rival e acontecer nisso tudo, né, nessa, nessa parada toda, é, poderia estar ao luxo de perder um jogo, ou outro, vai atrapalhar o Borussia do para na briga pelo título, dessa vez ela não pode se dar o luxo de fazer isso. Porque se caso perder na rodada e, principalmente, o, o Stuttgart vencer e o Borrom vencer na rodada, o, o choque pode voltar à zona do rebaixamento a três rodadas no final. O que seria um momento caótico para o, o, o time de Gelsenkin. Então, é uma coisa complicada. Agora, você acha que está... Só, só, só essa situação está tá pouco? Deixa eu, vou mostrar para vocês aqui uma parada que é bizarro. Simplesmente bizarro. É, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para vocês. Que é o seguinte. O prefeito de Dotum, o prefeito de Dótomo, é, Thomas Verstepal, de 56 anos de idade, aí é, eu vou dar, vou dar uma... Uma moral aqui para os nossos amigos do Buru, do ponto Buru é, .net.br né? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Cadê? Aqui. É o seguinte, olha só. Olha que loucura. O show que pode ajudar o Buru no duelo de -bonato caso eles ajudem com a vitória diante dos bárbaros, a equipe receberia um agradecimento especial do prefeito de Dótomo, Thomas Verstappen. O, Como todo mundo sabe, do Schalke aí visita o Bayern em 22 segunda rodada da Bundesliga e no papel os líderes do Campeonato são claramente superiores, mas a atual falta de forma está ao rival do título do Borussia com a esperança de ter um deslize nesta reta final. Além disso... O Schalke luta com uma nova esperança na luta contra a, o rebaixamento. Ele vai colocar tudo na balança para tentar somar o máximo número de pontos possível nas três últimas rodadas finais. Uma vitória na Ariane Zalena seria especial por dois motivos. Por um lado, o Schalke venceu pela última vez uma partida na Bundesliga em Munique em 25 de abril de 2009. Por outro lado, o arque-rival Borussia Dortmund teria a chance de conquistar o topo da tabela em algumas horas depois, quando vai jogar no jogo contra o Borussia Mönchengladbach. Aliás, você vai acompanhar a razão em áudio aqui no canal, no YouTube, no sábado, 1h15 da tarde. Então, em teoria, o Schalke poderia ajudar o Borussia Dortmund a conquistar o seu primeiro campeonato desde 2012. O prefeito de Dortmund, Tomas Vestepal, prestaria uma homenagem Azul Real da devida forma. Vestepal anunciou que de acordo com, a, com o Vaz, que é o jornal lá da, da Alemanha, abre aspas, palavras dele. Se o Schalke vencer o Bayern no próximo final de semana e o Borussia Dortmund se tornar campeão alemão como resultado, eu convid, então convidarei o atual equipe do Schalke para vir à prefeitura de Dortmund para que eles possam assinar o livro de ouro de Dortmund. Ou seja... Por um dia, os rivais poderiam se tornar amigos se o que conseguisse se manter na liga e ambos os clubes teriam motivos para a comemorar. Então, o que, que acontece, basicamente? O, o livro de ouro é como se fosse uma, uma espécie de honraria é, que é colocada para pessoas históricas da cidade de Dótomo, é, que ou que fizeram parte, de alguma forma, do esporte da Alemanha, é, como um todo, que acabam recebendo essa, essa, digamos, honraria com esse livro de ouro, que, que colocam seus nomes gravados na história do, do esporte, né, da, da, da região do Vale do Rua. Então, isso seria um ponto muito interessante e até motivador, curiosamente, para o Schalke, nesse momento do campeonato. Mas e aí? O que, que pode acontecer nessa situação? Eu sei que é uma situação muito difícil. Eu sei que o Schalke não é, não é um dos melhores times da história. Tem tudo, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas é um jogo totalmente da vida do Schalke. E se o Schalke conseguir essa vitória, pode ser um momento muito emblemático positivamente para a história da Bundesliga, sem dúvida nenhuma. E você aí? Você já imaginou um rival de região ganhar o jogo por conta da necessidade de poder escapar do rebaixamento e, indiretamente, acabar ajudando o seu maior rival na briga pelo título? Você faria isso? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e... Que ajuda a gente a tentar chegar a 2 mil inscritos. Tá legal? Eu dou um abraço para vocês. E valeu!